Durante a percepção, ou foco da própria percepção e as propriedades dessa percepção, temos a maneira e a forma com que interpretamos o mundo. Isso é detalhado e também é bem explícito quando o ser tem a capacidade crítica e analítica das circunstâncias e de si mesmo. Quando há uma independência, Porém, existe uma correlação de interdependência diga, diante dos aspectos e dos padrões da vida. Há uma forma e um formato de ser e agir perante as condições e os condicionamentos dos fatores das vivências. E esse modelo de ação traz consigo uma certa obrigatoriedade das próprias ações e propriedades dessas ações propriedades essas que são ocultas. E de forma oculta, essas motivações correspondem com a fragmentação da forma e do modelo de auto -percepção. A percepção de si mesmo se torna automática e corrompida dada essa fragmentação. E assim... Como dito anteriormente, o gozo da vitória e a felicidade de ter passado por algo também divide espaço com uma certa agonia da derrota ou do abandono de certos padrões que eram sustentados de maneira a estabelecer uma sobrevivência daquele aspecto, ou daquela cultura, ou daquele ser, de onde nós absorvemos aquela forma e aquele formato de ser, sentir e agir. Este modo, este modelo, essa estrutura e essa forma de ser, não nos ajuda quando estamos chegando num nível de consciência pós-independência quando sabemos claramente quais são as dependências que fazem parte da nossa estrutura pessoal, as dependências que fazem parte da nossa estrutura interpessoal, as dependências que fazem parte da nossa estrutura social e material, e as, todas as interdependências que fazem parte da nossa vida sendo uh, razoável, somos células dentro de um grande ecossistema complexo. Somos estruturas dentro de um grande ecossistema sutil e profundo. Somos seres complexos dentro de uma estrutura ainda mais complexa. Saber o nosso papel torna muito mais fácil agir e atuar. Saber que nós estamos integrando e aceitando as partes que nos competem torna a nossa vida e a nossa vivência muito mais acessível. Torna a nossa experiência muito mais tranquila. Porque quando vencemos algo, não vencemos a nós mesmos. Nós nos unimos e agenciamos maneiras de ser e ver o mundo. Maneiras de interpretar a realidade e transpor maneiras e técnicas mais lógicas e racionais. E de forma virtuosa podemos permear maneiras, respeitar as maneiras, respeitar as escolhas. E, e fazer novas escolhas, fazer novas formas e novos formatos, e fazer novas formações de quem somos, em verdade, e com essa verdade podemos nos tornar verdadeiros. Pois a verdade é diferente de sinceridade, essencialidade, nós podemos terzer nossa essência, Ser sinceros, mas nem sempre somos verdadeiros, pois nos corrompemos. Há uma corrupção de uma não integridade cognitiva, traumatizada, doentia. E com tudo isso podemos transpor qualquer limite, barreira ou fator. Podemos incluir e transcender qualquer mágoa, dor, Limitação, trauma, e tornar as nossas vivências alianças de segurança, e não atitudes baseadas em inseguranças constantes, e não atitudes baseadas em problemas pessoais, em problemas sociais, em problemas econômicos. Entendendo a divisão de maneira coesa, virtuosa e estruturada temos a nossa melhor versão uma versão melhor remunerada melhor aceita melhor estabelecida uma versão mais quista por todos e principalmente por nós pois nós nos amamos condicionalmente e a condição do amor próprio são as propriedades sem limitações de maneira verdadeira, íntegra e essencialmente singular. Deste modo, podemos ter um modelo de referência padrão singular, para que assim possamos ter um modelo de referência comum não condicionado, baseado na liberdade e na verdade. Obrigado a todos.